olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia bem facinho é de apenas uma carreira tá esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então primeiramente eu faço aqui 5 mais 5 mais 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, tá e vou fazer uma correntinha aqui e vou dar uma puxadinha ok aqui eu vou esticar a laçadinha desta forma tá e vou segurar aqui aqui eu tiro a laçadinha então aqui nessa cordinha que ficou vou pegar ela aqui e vou fazer um ponto baixo tá como se fosse fazer o ponto segredo tá bom. Então, aqui vou dar uma laçada aqui dentro dessa mesma argolinha, meio ponto alto. Dou uma laçada aqui na mesma argolinha, um ponto alto, dou uma laçada aqui na mesma argolinha, mais um ponto alto, ok? Um dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto baixo, tá? Agora eu vou puxar a laçadinha novamente e vou repetir. Dou uma laçada, puxa aqui, tá? Então aqui dentro dessa argolinha, um ponto baixo, meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto, ok? Então aqui no seguinte, ó, pulo um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha um ponto baixo. Então agora é só repetir. Então eu estou aqui para terminar, tá? Então eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Puxo uma laçadinha, seguro, tiro aqui Aqui nessa argolinha, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó, ok? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Puxa a laçadinha, tá? E seguro. E tira a laçadinha aqui. Aqui nessa argolinha, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Ok? Aqui no ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo aqui aí eu começo a repetir novamente puxa a laçadinha, tá aqui e faço novamente um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok então aqui no ponto baixo um ponto baixo ok e assim eu vou até ali o final. Então eu fiz até aqui, tá? Então, olha só, aqui no ponto baixo, OK? Aqui eu faço um ponto baixo. Agora é só repetir, tá? Uma, duas, três correntinhas, viro, puxo a laçadinha e faço novamente uma nova carreira aqui, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e novamente mais um ponto alto na mesma argolinha aqui no ponto baixo eu faço novamente um ponto baixo tá e assim eu vou tem que tomar cuidado aqui para não aumentar então por exemplo aqui eu comecei com um dois três quatro motivos tá ok aqui eu tenho que ficar com quatro e assim por diante Tá bom? Então, aqui, se vocês não fizerem essa correntinha aqui, eu vou mostrar para vocês como pode ficar. Então, se você fizer sem a correntinha, fica assim, tá? E, bom, ele fica um pouquinho feio, tá bom? E olha só, esse ponto fica bem delicado. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!